É hoje, meus amigos! Estamos aí a poucas horas do DC Fandom, que começa às 14 horas do horário de Brasília aqui, este evento maravilhoso que contará com diversas atrações, desde filmes, séries e até mesmo games serão apresentados lá do universo da DC que a gente sabe muito bem e nesse vídeo aqui a gente vai dar uma passadinha rápida nas atrações que vão acontecer nesse evento delicioso aí e também as nossas expectativas porque eu tenho certeza que muita gente que acompanha esse canal aqui está ansioso por conta da participação de Boon no evento então nós vamos mostrar tudo aqui para vocês e conversar um pouquinho a respeito disso então saudações delícias, eu sou Caio Nobre vamos lá falar de DC Fandom, esse evento aí que promete mais eu eu já diria logo, para não levantarem demais as expectativas para não acabar se frustrando. E eu trouxe aqui um site com todas as atrações que vão rolar pelo menos as principais aqui, para a gente poder comentar. E eu vou trocar a minha tela aqui, ó, para a gente poder começar a conversar a respeito disso. Ó. Estou aqui com um site que tem. Informações acerca do DC fandom E eu já vou começar aqui, cara Sem mais delongas Com a parte de filmes que eles irão apresentar E uma delas que a galera tá muito hypada em ver É o novo trailer exclusivo de The Batman Com Robert Pattinson lá fazendo morcegão Bruce Wayne e tudo mais Eles prometeram que vão mostrar um segundo trailer aí Que parece que tá bem da hora E nós teremos conteúdos também Como vocês podem ver aqui, ó Da DC Liga do Super Pets Primeiras imagens aí de Adão Negro aí com de Wayne Johnson, esse é um que eu tô empolgadíssimo pra poder ver como é que tá ficando. O de Wayne Johnson com o traje aí personagem eu acho que vai ser bem da hora temos uma prévia de The Flash e também ó de Aquaman e o Reino Perdido e Shazam Fúria dos Deuses os dois novos filmes aí da DC destes dois heróis aí que foram até bem nas bilheterias né cara e aí com base na Warner Bros Television nós teremos aí vislumbres das novas temporadas de Batwoman The Flash Superman e Lois e Sweet Tooth e também um tributo de despedida a Supergirl eu até comentei no vídeo anterior aí que a gente falou a respeito desse fandom que a série estava para ser em encer errada e eles vão fazer um tributo mesmo ali, uma despedida para esse seriado que já tá na sua conclusão aí após seis temporadas. Além também de uma celebração dos 100 episódios de Legends of Tomorrow, que é uma série da DC que inclusive eu não assisti, comentem aqui embaixo se vocês assistem e se vocês acham bacana, se vocês recomendam. E também uma prévia do próximo episódio de Girl da DC. Agora, na área de games, nós teremos aqui ó, revelações dos altamente antecipados Gotham Knights, que a gente já teve um vislumbre no último DC Fandoma de um gameplay do jogo, um pouquinho da história e desde então cara, eles ficaram em total silêncio não passaram mais nenhum tipo de informação sobre este jogo pra gente e o mesmo aconteceu com o Esquadrão Suicida Kill the Justice League a gente teve um trailer cinemático onde no final lá, aparece o Superman pra nós e tudo mais e a mesma coisa aconteceu, cara A Rocksteady ficou totalmente em silêncio ali Não falaram mais nada sobre o projeto Então eu acho que vai ser a chance deles trazerem lá mais informações pra gente Com um trailer de gameplay e tudo Quem sabe até mesmo uma data de lançamento Pra esses dois jogos Ou pelo menos pra um deles Acredito que o Gotham Knights Que deve estar no estágio de desenvolvimento Um pouco mais avançado Mas eu espero demais Eu tô muito na expectativa aí Da gente ver uma data de lançamento para pelo menos um desses dois jogos Torcer pros dois Mas eu acredito que eles vão mostrar inicialmente para nós do Gotham Knights aqui eles comentam sobre outras atrações que irão aparecer lá da HBO Max como o Titans e o Doom Patrol e tudo mais e só pulando aqui pra parte da Warner Bros. Animation né, que é uma coisa interessante também que eles têm feito em alguns filmes animados das suas obras, a gente vai ter ali ó Aquaman King of Atlantis, um conteúdo exclusivo, prévias também das animações de Harley Quinn e Batman Caped Crusader, e aí eles comentam aqui no finalzinho que os fãs de Young Justice Phantoms serão presenteados com conteúdo inédito. Então sim, cara, nós teremos muitas atrações no que diz respeito aí a todas as obras em andamento da DC e tudo, séries, filmes e tudo mais, e é bem possível que nós tenhamos sim algumas surpresas ali. Novas obras anunciadas, seja na parte de cinema, seja na na parte de séries de TV ou até mesmo quem sabe nos games, né, galera? Porque o nosso querido Ed Boon, como todos sabem, ele estará participando aí do DC FanDome. E eu acredito, eu não vou elevar minhas expectativas e tudo mais com relação a ele apresentar alguma grande novidade ali pra gente neste evento, já que nós temos ainda a TGA para acontecer no final do ano. A minha aposta, como eu tinha comentado aí em um dos nossos vídeos recentes, é que ele iria falar um pouco mais da animação do Injustice, que vai lançar agora no próximo dia. Diga-se de passagem, já tem saído algumas críticas aí sobre a animação, eu ainda não consegui assistir, tá pessoal? Mas estão dizendo que o negócio é zoado, mano. É horrendo, entendeu? Então, assim, por estar próximo do lançamento dessa nova animação aí, que é baseada nos jogos da Netherrealm, eu penso que ele pode estar lá para poder falar um pouco, sim, sobre a franquia, de repente apresentar ali um trailer de lançamento, alguma coisa do gênero, e estando tão próximo assim, pode ser que ele queira direcionar os esforços aí pra poder lembrar a galera que o filme tá lançando muito em breve e tudo mais. E aí, cara, vem aquela pergunta que não quer calar. Será que eles vão aproveitar o Ed Boon no caso, né? Para poder apresentar um novo jogo da Netherrealm pra gente, o Injustice 3 da vida aí? Não sei, cara. Eu acredito, como eu acabei de falar, que não vai ser este o caso, e eu espero estar errado, viu, pessoal? Eu gostaria muito de ser surpreendido, sim, no DC FanDome com o um anúncio de um novo jogo da Netherrealm, seja Injustice ou qualquer outra coisa aí que eles queiram apresentar para nós. Ou quem sabe até apresentar mesmo algum jogo da Netherrealm relacionado a DC, pode não ser o Injustice, e aí, eles guardem o The Game Awards poder apresentar alguma coisa relacionada ao Mortal Kombat aí de conteúdo especial dos 30 anos dessa franquia deliciosa. Que a gente sabe que tem coisa no horizonte também. Nossas perguntas serão respondidas em poucas horas, né, pessoal? E a gente vai ter uma expectativa do futuro aí com base no que rolar nesse evento. Obviamente, eu estou na expectativa aí pra poder ver o que o Ed Boon vai fazer ali. E também para poder ver mais dos jogos Gotham Knights e o Esquadrão Suicida Kills The Justice League, além de. Quem sabe eles anunciem outros jogos aí, além da Netherrealm, talvez, né, da DC pra nós, entendeu? Eles apresentem novidades aí, não sei. Eu acredito que eles têm algumas surpresas ali, sim, na manga pra poder apresentar pra gente nesse evento aí. Eu acredito que eles não deram tudo assim pra gente de bandeja do que, que vai rolar ali, saca? A gente vai ter algumas coisas surpresas ali pra poder levar o nosso hype. Mas é isso aí, meus amigos. Logo mais aí, às 14 horas, como eu comentei lá no início do vídeo, começa o DC Fandom. E deve durar por volta de 4 horas aí o evento, entendeu? Pelo que eles comentaram aqui pra gente Onde nós teremos aí todas essas atrações que eu comentei com vocês e mais E infelizmente a gente não vai conseguir transmitir o evento Porque, pelo que eu soube, pouquíssimos veículos conseguiram essa liberação E a gente nem tentou, cara, porque é meio complicado, entendeu? Do último DC Fandom, por exemplo, a gente não transmitiu por questões de direitos autorais e tudo mais Então nós vamos acompanhar todas as novidades em off aqui E gravar os vídeos que precisarmos pra vocês com relação, por exemplo aos jogos Gotham Knights e Esquadrão Suicida. Então coloquem aqui embaixo agora, meus amigos, as suas expectativas para esse evento delicioso aí. Vocês acham que vai ter alguma surpresa relacionada aí a Netherrealm e a presença do Ed Boon ali?